E este pessoal é um vídeo especial para o meu canal E é especial porque é dia dos namorados, né? Eu tô aqui com a minha namorada, essa é a Carol Bonita, né? Eu sei <risos> <risos> E ela me deu um presente, pessoal, muito especial mesmo Porque é, quem me conhece sabe que eu adoro a cultura japonesa Tanto que eu, eu gosto muito de fazer os desenhos, mangás, de fazer... E... e esse vídeo é especial por causa disso É desenho. É, ela acho que é uma grande desenho Então, é, eu recebi um presente muito especial que eu vou mostrar pra vocês agora Esse negocinho aqui, ó esse aqui Não sei o nome É o <risos> Kofiki, né É do Xan O Xan tá aqui, o Xan ele é coreano só... é, Eu acho que ele é coreano, né? Porque aqui tá escrito muita coisa em coreano é, vocês... fiquei... Esse aqui, ó acho que é coreano dar do foco já é o chocopick. mas enfim então a gente vai experimentar esse chocopique vamos abrir aqui e ver como é que ele ah, olha, olha que legal que é isso e tem aqui o ah, negócio pra blander, né? não. Não? Primeiras damas, aí tem... eu um lado de cá. Ele tem um moçomzinho, um biscoito, né? Parece. Aqui tem como se fosse aqui mexendo aqui, doce aqui. Nutella. Nutella. se fosse Nutella. Tem, tem, tem dentro de Nutella, né? Hum. E aqui tem um granulado, né? Uma granulada, né? Que você... É, é, tá comer. É. é, coisa de... É, de um coisa normal? É, um coisa normal, hum, Nutella, E o que, é que seria queria assim, aqui agora? É, do lado, é é? essas... Essas... Nossa, que eu tô dando aqui lado aqui é açúcar, açúcar puro. Só que colorido de uma cor bem suave. E o bom e velho creme de chocolate. Vamos hum. Toma o próximo. Vamos guardar. Hum. Esse aqui é o... Meji Watagum né? É. É um, cho... um chiclete. um chiclete de sabor é... de Coca-Cola. É esse aqui. Tá é vendo? Esses fotos aqui, pessoal, são todos importados de Apó. Então, é... que torna esse vídeo mais especial ainda. E... e quando eles importam pra gente, eles mandam aqui a tradução. Do que pode ser, né? Tá aí, ó. A tradução. Então vamos abrir aqui pra ver como é que é. Tem um, tem um negocinho... Bagulho. Ah, tem um negocinho pra ver... só puxar aqui, ó... Hummm, tem algodão doce! É um brigandinho, galera! Nossa, tem um gosto mesmo de Coca-Cola! Hummm, mesmo! É idêntico o gosto de Coca-Cola, é a mesma barinha. coisa! Aquela barilha de Coca-Cola, o pessoal mais antigo aí deve lembrar. É feito com pratos de essas Mas hoje em dia, você acha nesses barzinhos mais antigos, você costuma achar também. Leva né? Esse aqui pra gente poder pegar e não sujar o dedo, né? A gente fazer sim. Ó. Não é. Só que nós somos brasileiros, né? A gente não sabe. Nos paranouetes já foi, né? Então. Não, não. Pronto. Esse é o é doce. Esse é, Esse é de uva. Esse é de uva. Deve ser a mesma coisa que o de coca cola. A aparência dele. Só que ele é rosa. Tá, vamos pegar aqui. É melhor, tá, não, não. Não, ele é rosa. <risos> O você... é suquinho de uva. Suquinho de uva, que é suquinho tipo tangue. Tangue não, não. Tipo, o papo suquinho nós dois. Instala na boca. Instala na boca também, galera. Tem um negocinho que tem uns cristais de açúcar. Não, ele vai. sei lá que é. É uma cristalinha de açúcar que você morde assim e faz um crec creque Muito bom. Hum. Se você importar, vocês cortam esse doce que eu vou dar um quatro faxicas. mas é mas é isso aí mesmo. Ele gola, cola no dedo, ó. Muito fácil falar no dia. Ai, de do fraco. Uhum. Hum, agora que eu peguei uma balinha que estava na boca. Então... pronto. Migume. Balinha de uva. Eu é, vou é... Tomar de uva. Tomar de uva, né? Todo jeito, né? Então, vamos ver o que, que sai de dentro aqui. E já abre assim, é. E é com as balinhas que a gente... Opa! É. Ah, ele é formato de caixinha de uva. Formar de caixinha de uva. Tá vendo? E é aquelas balinhas... Chama aquelas balinhas que a gente come... Que a gente compra no mercados aqui? Gelatina. Gelatina. Gelatina. Latina. E, de e uva gordo mesmo. de uva e mesmo. E de uva mesmo. E jabuticaba. Gordozinho de jabuticaba. E, e o... Mas o doce da... Da bala... É mais doce que o doce que daqui... Que a gente costuma comer aqui no, aqui no Brasil. Tá eu dei. Não. O que yeah. é. é mais... Não é açúcar, uhum. mas é mais realçado o sabor Então vamos para o próximo Corrides ah. Acho que é isso mesmo É um... É um chicletinho, o que É, é. é um... uma bolinha, Parece que é uma bolinha de chiclete, tipo aqueles ovinhos Né, aqueles ovinhos que antigamente eu esqueci Eu esqueço não de tudo Tem três balinhas, então vou ganhar ia a mais é isso? E as dão? Tem umas balinhas duras né? Ó. Mas é chiclete. Você sabe o sabor soda? O sabor soda. Bem azedo. Bem azedo mesmo. Nossa, é muito azedo mesmo. É muito azedo. Mas não é aquelas balinhas que você... Pode ficar com os dois Não é aquelas balinhas chiclete não. Acho que é tipo aquelas balinhas... A, a, a vai sumindo na sua boca <risos> Ui, uh, vou o irmão é <risos> ah, tá vendo? Só que esse é... Eu acho que é de, morango. é de morango Eu acho que é de morango Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas o sabor desse aqui com certeza melhor. Nossa, é melhor é Ó, é a mesma coisa? Já uh, falei? Uh, mesmo de jeito? Na metade, né? Vamos lá. Hum, esse é bom. É preço. É pêssego. Muito bom, viu? Porque é bem doce. Olha Bem doce. <risos> não doce não? Eu <risos> dar a Também é azedo. Vamos pro próximo. A gente tem duas caixinhas aqui. Um é o Zanga e o outro é o Koala no Mate Chocolate. Não mata de é, chocolate? Biscoito pro recheio. É biscoito pro recheio. De chocolate. Esse. E esse aqui, o Leandro Riro do Aquipótico, fez um, um rapzinho desse. Desse biscoito aqui, ó. São dois, na é verdade. Tem esse daqui. E, mas o de lá. Tem um palitinho. Porque ela é diferente, porque não é essa marca Não é. é marca. Não é parecida É, deve ser.. É... Mas saiu um o vídeo aí no canto aí e vocês vão ver. Aí, tá? Vocês cliquem aí e acessem lá pra vocês verem ele fazendo o rap disso aqui. Muito legal. Então vamos primeiro de coala. De qual aqui é muito fofo. Aqui é pra abrir, tem aqui esses negocinho. Só puxar, ó. E tem um negocinho. É, como não queremos falar japonês, então. A gente não sabe falar japonês, a gente não sabe o que tá escrito aqui. Traduz então, aí pra o Leandro, o pessoal do Japão, o nosso de cada dia também. Esse é só série, Deve é. ser? É? Deve ser, não. Número série, isso aqui é tudo. Tá, ah, essa quer que é o código de barraga. <risos> <risos> <risos> e ó. Dentro tem um aqui. Deve ser que nem aqueles. Look. Aqueles look. Não, não é. Olha só para isso aqui, galera. Ai, é. Vamos ver que doce tem aqui. o biscoito é sem doce. É, eu também sem doce, mas lembra aquele recheadinho? Não, o biscoito ele não tem hum, não é recheadinho. É aquele é um potinho. Só que pequenininho assim. Machadinho. É um cheirinho E o chocolate é papelão. É esse aqui, ó. O chocolate é papelão. Tem aqui dentro. O chocolate é muito gostoso. Tá muito pronto. Vamos deixar ele aqui. Ah, não, pra não trabalhar o vídeo. E esse é o Zang. zangue, zangue, Vamos ver o que tem aqui dentro. Se não tiver nada, não tem problema. Ah, ele abre do lado assim, ele abre uma caixinha, ele abre inteiro, ele abre assim para ter só um pacotinho aqui dentro, olha que malabarismo que tem que fazer poder abrir as coisas. Mas é bem prático. E aí tem um outro pacotinho aqui dentro, dentro de uma caixinha, que vem esse pacotinho. Ó! Oh! É um, tá é de daqui? cogumelo. Um cogumelo? É, chocolate. Cogumelo, ué! Cogumelo cogumelo. Cogumelo <risos> É. Ai que burro, dá zero pra ele. Que bom com ela. É, um biscoito mais gostoso. Um biscoito, um chocolate bem macio, né? O chocolate é gostoso também. Hum, o biscoito é uma delícia. Gostei mesmo. O chocolate também é mais gostoso. Eu acho o biscoito mais gostoso, eu acho o chocolate mais gostoso. Então, até agora, esse daqui tá sendo mais gostoso, né? Mais gostoso até agora. Perfeito, ó. Então favorito, né? de chips, tem gosto de miojo miojo pronto, frio é, um pouco de gosto de miojo também, gosto de miojo Pra mas no começo, você, você sente aquele gosto de batata batata cozida, batata que você cozinhou, mas tá sem, tá sem Não. açúcar sem <risos> açúcar? batata sem sal batata sem sal, pré cozida é, é ovo com cebola, parece é, parece um chato o Porque... é tem de tamarindo, parece de limão, Tem sabor de laranja, é... De é muito gostoso! É um gosto bem suave, deve ser bem, deve ser melhor que esse daqui, né? Vamos ver! Não! Tem cebola no meio aí misturando, gosto de sal, sei lá, fica é muito ruim. Então pouco se for o Vamos pro próximo. Esse aqui é o mais estranho. Ele é doce de feijão com chá verde. o nome dele é o Nocha Yokan. Yo é Matcha Yokan. É aqui. <risos> Deve ser parecido com doce de batata, né? Tem doce de. Eu trouxe uma faca pra me ajudar. Mas tudo bem. <risos> Vamos ver se é eu consigo fazer um milagre like de abrir. Ai, uma obra vencida. Trouxe uma faca pra bom. me ajudar. Não tem cheiro de nada. E é muito melado. Fazer assim. E se ele sai empurrando aqui a bundinha dele? muito estranho, é um doce de feijão com chá verde, tipo, não tem gosto de feijão. Tem gosto de chá, mas de feijão não tem nada. Acho que o A feijão... É que o feijão não é vocês querem de feijão, nossa. Mas o feijão parece que é só dá essa sust essa sustância, né, pra deixar ele macio, assim, desse jeito. Ele é bem macio de cortar. Vou cortar aqui pra vocês verem. Eu vou dar um zoom nessa. Vocês viram? Isso ah. é gostoso. Então... Já põe isso como chaveiro, galera <risos> É brincoso. aqui que veio de brinde, né? Que brinde? Eu comprei, né? Ah, brinde Eu peço de brinde isso aqui junto com tudo Não, eu comprei, né? Hoje o Conexá tem um que mandar umas coisas de brinde pra gente Mas ah, tudo bem, tá aqui Um sushi de ovos, peixe Cozni Hoje na verdade eu comi Tem isso aqui, não dá pra, pra abrir Vou pra vocês Porque é um ramen, é um nudo de batata ele é puro batata. Simplesmente isso aqui não dá pra fazer pra mostrar pra vocês. Não, meu é. Então não sei, galera. Ela experimentou aqui e falou que é o mesmo eu do miolo. Então, se quiser experimentar, tem o marshmallow. Marshmallow de blue Brownie. Ele vem num monte de pacotinho. Vamos abrir isso pra mim. Mais um difícil de abrir. Já porém eles gostam muito de trollar, gente, tá? Sei, tá, bom, tá cara. No dente. <risos> é complicado abrir né? esse aqui, você pensa que é fácil, não é fácil não. eu vou rasgando, mas tá, não faz mal. Eles vêm nessa né? pacotinha de bala, né? E recheio. Deixa eles pra baixo. O que tem recheio. recheio, ó. Um recheio de Blueberry, olha. Ele é bem macio, um machimelo mesmo. Um machimelo também tem gosto de Blueberry e recheio de Blueberry. Muito bom. <risos> e agora? Uma coisa que eu sempre tive vontade de comer, vou matar o meu desejo hoje. Graças a ela. <risos> moti, arroz moti. Dizem que é muito gostoso. Esse. Vamos abrir. Não, não cheira. É o Cheira é ótimo, viu? Nossa, ele é muito macio, bem fofinho. Nossa, é uma delícia isso. Hum. Um goticlé, só parece, é. parece um pudim também, né? Chiaro. um chiaro. também não sei que gosto é esse. Açúcar de hein? É, sabor morango também. Acho que você queria ser o um morango nessa parte dele. Eu gostei muito, não. recomendo. Não. A gente tem mais coisa aqui pra mostrar, só que vai ficar pro próximo vídeo Que são os famosos do Japão também, entre as crianças né, do Japão Os adultos não é tanto, mas aqui pra gente brasileira, qualquer coisa do Japão é legal Vai ficar pro próximo vídeo e agora eu o próximo vídeo que eu vou fazer o Unbox <risos> Dessas três caixinhas aqui e preparar também com essas caixinhas aqui Com a minha cozinheira aqui favorita, que é a Carol Então o vídeo vai ficar por aqui, seja esquece de você, Divulgar nas redes sociais também pra ajudar a divulgação do meu canal Né? E lembrando que esse vídeo é... é agradecimento do Japão Norte cada dia. Ajudou presente, você, ele, ele ajudou eu poder comprar os presentes com você. Eles ajudaram ela a comprar o presente, então... A gente não ajudou em ir lá a comprar, não, não, não no site, no lugar direito pra comprar. Isso, entendeu? Então, vamos ficar assim. É, próximo vídeo vai ter um unboxing disso aqui, né, e como é que se prepara. Então, vocês não perdem por esperar. Matané, bye bye! <risos>